E eu estou aqui como realmente voluntária na área da ciência. A segunda coisa é a seguinte, quando você tem a responsabilidade da caneta, você tem sim a obrigação de ouvir todos. Eu jamais faria uma coisa intempestiva, sabe, vou fazer para todo mundo, vou... não é esse o objetivo. Eu sempre vou levar em consideração todas as evidências científicas e também a capacidade individual, é, estimular cada vez mais a responsabilidade do paciente com a sua contaminação, com a contaminação dos outros, os cuidados que ele tem que ter com a família, consigo mesmo, aproveitar esse momento ímpar para criar, eu falei, a, a vida, a, a ciência e a saúde é mais do que o Covid. Mas se a gente não superar isso bem, nós vamos ter um país destroçado, nós não vamos ter país, por isso que eu me voluntaria. Então, mas o que acontece é o seguinte, já aproveitar esse momento para fazer mais exercício, para comer certo, para não engordar comendo em frente à televisão, é, para ter momentos de meditação, porque você também pode melhorar a sua performance imunológica fazendo um relaxamento, isso já é cientificamente provado também, né? Tem gente que diga, ah, ela adora essas coisas esotéricas. Não, eu gosto da ciência. O Amy Anderson, Memorial Sloan Catherine de Nova York, tem certeza. Inteiros trabalhando medicina integrativa com a maior ciência possível, mostrando que nós somos seres integrais somos seres físicos, emocionais, mentais, espirituais, sociais que nós somos integrados numa rede maravilhosa que é a raça humana, né? E é isso que nós temos que fazer agora: é juntar todos em prol dessa comunidade, dessa oportunidade que nós temos de fazer a diferença como indivíduos, como é, profissionais que somos, como mães. Né? É, claro que meus filhos gostariam que eu não estivesse aqui, não é? É, já me ligaram, é, é claro que a gente gostaria de estar só em home office, não é verdade? É, eu acredito que cada um tem a sua consciência e a sua responsabilidade com relação a uma etapa da humanidade que é das mais desafiadoras possíveis.